Primeiro, tropa, estou aqui com a Exame, um site muito famoso, sempre foi revista, mas a matéria tem apenas três meses de idade. Conheça as dez maiores empresas de varejo do Brasil. E aí colocam aqui, né, com, simplesmente nessa marca, a lojas americanas em quinto lugar. Vejam vocês. Sim, ali em terceiro, temos a Magazine Luiza. Hum, como é que funciona isso daí? E como é que de quinta loja para falida completamente com seus sócios dissolvendo ela completamente? Como que isso aconteceu? Em Range, 60 anos atrás, já estava avisando. Mas vamos a um cara um pouco mais moderno, certo? Eu recebo aqui um vídeo. Indicado pelo próprio YouTube. E aqui eu chamo a atenção para o seguinte: olha que interessante. As redes sociais estão me informando sobre a economia. A mídia podre parece estar proibida de citar a economia. Não, o foco é destruir a reputação de Bolsonaro para que ele nunca mais possa voltar ou, se possível, prender. Agora, por que vídeos do Luiz Barce têm viralizado. E quem é esse senhorzinho? Bom, esse tio do Zap aí, meus queridos, tem nada mais, nada menos do que dois bilhões de reais em ações. É uma quantidade de dinheiro que nenhum, nenhum de nós consegue conceber. E ele vem e fala as coisas na internet. Ele diz como funciona, como ele ficou rico. E sabe o que acontece? Ele é desmerecido diz um comunista você é filho de papai tem nunca trabalha na vida você não é, vai é é, é ser você é burro você é burro você é rico vamos dividir a riqueza dele e não percebem que ele está dando literalmente conselhos ultramente valiosos certo agora como é que pode certo porque o vídeo dele tá viralizando o que que se trata isso ele Simplesmente avisou, há um tempo atrás, de que as lojas americanas e a Magazine Luiza e outras grandes do varejo estavam fadadas ao, à falência. Ele diz que ele sabe disso por história. Ele não precisa de ciência política, ele não precisa entender como funcionam as coisas para dizer que elas irão falir. Ele diz que elas simplesmente não podem obter lucro, não podem gerar riquezas. E aí ele traz alguns nomes que eu vou apontar aqui para vocês, que talvez vocês mais velhos do que eu, que tenho 32 no momento, lembrem muito bem. Mapim. Quem aí lembra da Mapim? Quero saber nos comentários. E a G. Aronso? E a Ultralar? Tantas outras aí que simplesmente existiram no passado. Ele falou um monte de outras. E por que isso? Porque a gente precisa entender o seguinte. Essas lojas varejistas funcionam através de um empréstimo estatal. Se não tem lá o BNDS injetando bilhões de reais para lojas americanas comprar um produto por dois reais e vender a dois, ela não funciona. Só que é como se fosse um esquema pirâmide. Você vê lojas americanas em todos os lugares. Você vê, nossa, meu, tem todos os shoppings que eu vou, tem lojas americanas. Quem já não comprou um choquito ou um prestígio nas lojas americanas? Uau, eu vou investir meu dinheiro nisso daí. Eu, que tenho uma poupancinha bem pequenininha, vou pensar em investir meu dinheiro em uma loja que eu estou vendo em todos os lugares. Não preciso ser muito inteligente para deduzir que está funcionando o negócio deles. Só que o que ninguém vê por trás é como é que essas empresas funcionam. Já ouviu falar do grupo Lehman de investimentos? Olha, ele é um dos acionistas das lojas americanas. E aí eu te pergunto, vocês acham que ele vai ficar pobre amanhã? Ele vai ser demitido junto com todos os funcionários? E aí a culpa aí é do capitalista a culpa é aí do empresário malvado não esses caras não seriam possíveis de sequer existirem ter chegado tão longe se não fosse simplesmente a injeção estatal de recursos e mais recursos e aí quando nós olhamos a Magazine Luiza é exatamente a mesma coisa o tiozinho é que viralizou porque assim que ele disse isso a Magazine Luiza começou ladeira abaixo e continua indo ladeira abaixo a não ser que um governo na né, democrático socialista simplesmente os ajude porque vocês acham que a Magazine Luiza saiu lá do pedestal bilionário dela para pedir a eleição do nove deles, do Dilma. Por que vocês acham que ela sacrificaria a reputação? Quantas pessoas do boicotaram a loja dela depois disso, que acarretou nessa falência? Mas ela já sabe, ela precisa de empréstimo para comprar por dois reais e vender por dois reais e depois vender as ações da Magazine Luiza. Esses caras são parasitas que continuam existindo eleição após eleição e após eleição. Se não é a internet quebrando a Matrix, se não é você ouvindo direto de um cara que continua bilionário porque não investiu em nenhuma, nenhuma varejista há tanto tempo e ensina nas seus, seus, seus funcionários, ensina sua família a fazer o mesmo, esse cara está explicando o que todo mundo precisava saber. Toda vez que o Estado interfere na economia É pra prejudicá-la O Estado é como se fosse O cafetão, cara ele simplesmente não vai deixar você em paz, simplesmente não vai deixar você viver livre, não. Ele vai toda hora sugar seus impostos e a partir do momento que pode ser o cara mais cru do mundo, pode ser o, que, o cara que tá puxando L, a partir do momento que ele percebe o quanto do dinheiro dele é subtraído em impostos e depois vão para esses grupos, e aí o que, que acontece? Ah, algumas pessoas acordam para a realidade. Não vem a Globo junto com suas novelas de desinformação colocam ao empresário como vilão da novela e aí colocam simplesmente os empresários como se fosse o grupo mais cruel do mundo e falam olha o capitalismo aí olha o que esses investidores cruéis fizeram e aí a gente vai olhar assim debaixo do tapete e tá lá escrito BNDES e é assim que essas empresas precisam e aí vão continuar injetando já tá lá Será que o BNDES já vai dar um empréstimo e vai aparecer na televisão como uma maravilha. Nossa, estamos fazendo isso para salvarmos empregos, para que as pessoas continuem ali podendo ter uma renda e continuando pagando imposto. Não percebem que esse estado é um esquema pirâmide? E se as pessoas não saírem dessa matrix, não acordarem para a realidade, você não tem chance nenhuma de sobreviver na vida. Não dependam do Estado, não dependam dessas lojas varejistas. Porque é tudo golpe, gente. tá certo Eu né? nunca ia imaginar, eu nunca ia saber disso se eu não tivesse visto a loja americana falindo na minha frente. E como é que isso aconteceu? A culpa é de quem? Uma gerência? Não. É um esquema já de golpe. Então, a gente precisa mudar. Se você já está sabendo disso agora, avise para o máximo de pessoas que você possa as empresas grandes empresas estão falindo e o desemprego em massa vai chegar independente de quanto dure se vai ser quatro anos oito anos ou alguns meses é só questão de tempo esse governo do Dilma para nossa economia ir ladeira baixa e aí quando chegar lá vamos ficar fazendo L é vamos ficar fazendo L ou iremos entender que foi de propósito que o ah! O objetivo da esquerda sempre foi destruir aqueles que possam fazer oposição ao Estado. E aqui tem um deles, certo? Então, tamo junto. Muito obrigado, quero saber a sua opinião. E até a próxima. Tchau, tchau.